Pessoal, como vocês sabem, a, a, o começo foi ontem, dia 28, olha aqui, tem até um pote de marca aqui, olha aqui, hoje a gente instalou um cano, dia 29, olha aqui, 19, olha aqui, 29, olha aqui um cano de PVC, olha aqui, no top da Tigre, não é jabá não, depois eu vou pintar de preto só para ficar melhor, eu não vou fazer mais alterações, eu acho.